É uma cidade que é considerada patrimônio cultural mundial, está entre as 12 do país e até então as pessoas vinham aqui na cidade e não tinha compreensão por que que a gente está num lugar especial. Com esse museu as pessoas vão ter toda a condição de entender toda a lógica do lugar, que que a gente está num lugar movido a fé, devoção, cultura e arte. Aqui a gente tem a obra-prima do Aleijadinho, que é o maior artista das Américas, está aqui em Congo. Eu acho que esse museu ele inaugura uma parceria inédita entre essas instituições todas em prol da memória brasileira. Ele serve de modelo para as outras cidades que têm um patrimônio histórico também tão importante quanto esse, buscar alternativas para tornar esse patrimônio mais acessível. E esse museu também ele vai estar junto com uma série de ações do Parque das Cidades Históricas. Congonhas é uma das poucas cidades do Brasil que conseguiu realizar todas as obras do Parque. Chegado do museu, pode favorecer o surgimento de inúmeros negócios, onde a cultura passa a ser o mote primeiro de um desenvolvimento local. Associado a investimentos na restauração do sítio, inúmeros investimentos contínuos que têm sido feitos pelo governo federal nos últimos 10 a 15 anos, o museu coroa uma trajetória de investimentos e de aposta na cultura como vetor de desenvolvimento.